galera, bem com vocês? Galera, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Gessimério, Gessimário Pra quem ainda não me conhece, sou João Francisco E galera, estou novamente aqui na minha cozinha, né? Acordei hoje, né? O tempinho aqui tá meio chuvoso é... E quero mostrar para vocês aqui na minha cozinha Que a minha esposa comprou uma cafeteira Ó, tá aqui, ó E gente, eu vou fazer o café Eu não gosto muito de café, né? Na verdade, assim, tem muito tempo que eu não tomo café diariamente, mas não me importa de não tomar não, não me faz mal, não faz nada não. Foi uma opção mesmo que eu deixei de tomar café. E hoje eu vou usar a cafeteira dela para fazer um cafezinho que vou tomar. Né? E mostrando pra aqui para vocês, me deu a vontade, assim vou lá futucar. Tá aqui a minha cozinha bonita, o né? nosso armário aqui, que foi a gente mesmo que montou, o pote. Ali que fiz vídeo mostrando ele, o nosso porte, que pode ser lindo. Pode pesquisar aí, tá aqui no meu canal. Tá aqui a besteira que recentemente eu fiz o um vídeo aqui, ó. Compra da Shopee, da, da nossa besteira sanduicheira mundial. E eu resolvi fazer esse vídeo, né, galera? De fazer um cafezinho aqui na cafeteira. Que também a cafeteira é da marca Mondial, né? Ela comprou a cafeteira da mesma marca, da sanduicheira que eu tinha comprado aqui para fazer vídeo que a galera pediu aí para fazer o vídeo da sanduicheira e a minha esposa essa semana comprou aqui Cafeteira Mundial então nós temos aqui já dois, dois eletrodomésticos né dizemos assim para nossa cozinha da mesma marca aqui da Mundial então Lá, galera! E já estiver gostando aí, deixa aquele like Se não for inscrito no canal, eu convido vocês a se inscreverem Ativar o sininho aí de notificação para não perder nenhum vídeo aqui Que eu posto vídeo semanalmente, né? Aqui no meu canal E quem tá, eu quero agradecer demais quem tá aí no meu canal Quem tá inteligente, tá dando aquele like, tá mandando é, os comentários é, Tá elogiando o canal, tá dando força aqui é, para mim continuar fazendo os meus conteúdos aqui do jeito que eu faço né como aqui fazer meu cafezinho na cafeteira da mulher aproveitando que ela não tá em casa assim que ela assistir esse vídeo ela vai me pegar mas bora lá gente aqui galera tá a cafeteira né que eu disse aqui ó é da marca Mondial né e é linda ó é isso aqui é inox eu queria mostrar é, tirando da caixa né mas como que ela retirou já usou vai assim mesmo né tá valendo é, ela tem aqui embaixo o, Eu não sei o nome disso aqui o Reservatório, né? Reservatório, não sei? No reservatório, o recipiente aqui onde que vai parar o café É em vidro, tá galera? Ó, é um vidro bem fininho Esse vidro tem que ter muito cuidado Porque eu acho que pode quebrar à toa ele é fino Ó, Muito fino mesmo Ele tem uma, uma base de cerâmica Que ele aquece né, Para manter o café quentinho é ao contrário da nossa sanduícheira aqui, que não tem o botão, é, a cafeteira tem com o botão aqui, liga e desliga, ó. Ela tem um botãozinho aqui lateral, que você pode ligar e desligar na hora que você quiser. Aqui, na parte onde vai ficar a água e o pó, ela tem um medidor aqui. Epa, aí de foco. Ela tem um medidor aqui, galera. E tá dizendo que é. 18 xícaras. Ah, ela não tá medindo em litro né? Ela não tá medindo em ml, não. Tá medindo em, em, em xícaras. Então aqui dá pra saber quanta xícara, entendeu? E galera, tá aqui, ó. Ela já usou, né? Ela já fez café. Então, esse aqui é um. É a certinha coadora. Já da própria cafeteira. Tá vendo? Não vai. Não passa, né? O, o pó pro o café não Coa direitinho Essa parte aqui do compartimento Dela onde que prende o líquido Aqui ó Solta né de dentro da maquinazinha Para quiser lavar né Uma outra que eu tive aqui em casa Essa parte aqui era presa E a daqui já é solta E a máquina aqui é simples, é que acabou É a máquina né A cafeteira aqui em si né ó, cara Aí vem essa parte aqui é o, o conta gota e o filtro né a cestinha de filtro se tiver sem o, o o reservatório embaixo sem essa chaleirinha aqui essa sem esse copo aqui embaixo a válvula né vai reter o líquido lá dentro ela tem uma molinha ela vai reter o, o líquido aqui dentro e assim ó você pode ver que é tudo bem calculado assim que você colocar ela vai suspender aí a válvula e vai liberar o café muito simples o sistema aqui. Aí galera. Vamos lá fazer o café, hein? Eu já reservei aqui, ó. Um copo de água, que vai ser um cafezinho só pra mim. A vantagem é essa. Aí, ó. Não põe aqui na parte do pó, não, tá? Onde que tá esse quadrozinho não. É lá no canto, ó. A água ali. E o pó aqui. É separado, tá, galera? Agora eu vou colocar o pó, né? Tá aqui, ó. Meus potes cilindro. Vou pegar a medidinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Um, dois, tá bom? Vou fazer um café muito forte não. E agora um pouquinho de açúcar, né? de açúcar que tá bom ó já põe tudo aqui junto ó. se não ficar muito doce eu ponho mais açúcar mas eu acho que pela quantidade esse aqui tá bom até demais fechar meus pote aqui né e agora galera ó já vou deixar aqui ó pronto tudo certinho e agora desço né se deixar aberto aqui ó vai sair para cá então fecha Fechou, e agora ligar, veja galera como que é rápido, ó pronto, liguei, a luz ali indicativa, tá, fica acesa, e agora vamos ver o cafezinho, hein, vai começar a aquecer, quando começa a aquecer galera, aquece tudo, tá, aquece a base aqui, ó, começou a fazer o barulho de água, da resistência lá esquentar, ó Ó, aí a resistência está esquentando E já começa a jogar água pra cima do pó Que vai descer aqui nas cafeteiras muito boa, é rapidinho Já começou a prontar Agora aqui, ó Já vou pegar a minha xícara, né? Colocar aqui, ó E vamos tomar aquele cafezinho Pronto, galera Terminou de fazer o café Já vai ficar com esse barulhinho aqui um pouquinho porque a água tá bem pouca lá embaixo, né? E tá subindo, daqui a pouco para, é normal. Tá ali, ó. Tá pingando ali, por causa que é daqui do pó. Deixa eu abrir e mostrar para vocês, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá aqui, tá vendo? Tá, ainda tá descendo o café no coador, Por está tá pingando ali, ó. Mas eu já posso tomar meu café, ó. Se eu retirar aqui com cuidado, ó o conta-gota para não pinga Olha lá, galera, ó. a válvula ali não deixa pingar e agora tá aqui o cafezinho e eu vou me servir né e para mim tomar Olha ficou no ponto certinho foi um copo deu ali certinho volto para cá ó. se tivesse mais ia continuar coando e manter sempre quentinho e aí né galera, ó aquele cafezinho, deixa eu ver se o, se o doce ficou bom também. Hum, muito gostoso. Rapidinho que ia fazer. E continua ali, ó. Quentinho, quando eu quiser ainda. Tomar mais um pouquinho que ficou. Mas como eu coloquei um copo só, já tem que ir lá ficou pouquinho. Vou beber tudo para desligar para não gastar energia, né? E se você gostou desse vídeo, galera, já deixa seu like. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, se não for inscrito ainda. E agora vou tomar aqui um café delicioso. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui!